ela me deu a direção já da área então eu vou caminhar para dentro da área também não tem vamos, estamos caminhando aqui não tem vamos andar mais rápido aqui para ele passar aí mais rápido não tem nós vai fazer um outro comando variônica tem ferro vendo oh, essa área de conflito se tiver você cruza, se não tiver você não cruza oh, um, dois três ela já me jogou para a área então agora é o seguinte oh. estou entrando dentro da área essa área contém ferro ela pode ser basalto pedra ferro, pode ser outro tipo de rocha ferro que para nós saber qual que é a rocha que está embaixo, nós temos que fazer outro vídeo, outras perguntas mas também tem como, ó. então eu vou andar e vou sair fora aqui. Ó, que sair fora aquela descruza andando um pouco meio rápido aqui. Agora, esse por exemplo não tem quartzo porque essa área tem rocha, é rocha-ferro, pode ser magnetita, pode ser.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 mas se você fizer que vai dar um semerterzião e também mostrar aí pro pessoal pedir o pessoal aí que tiver interesse pelos produtos aí da do canal a descrição está embaixo do vídeo pedir o pessoal se inscrever no canal deixar o um like aí dá uma força para canal crescer logo nós vamos ter uns vídeos melhor porque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 não tem problema nenhum e outra se causar alguma virar para trás aqui ó é só você andar para frente cada desvira vai tocar nas varas cara. aí ó, já cara falei, falei de novo no lixo entendeu? Você tem, que, você tem que andar junto com ela aí se você andar de perto, não tem problema nenhum a hora que chegar ó chegou lá cruza ela cruzou você volta para trás e confere o alvo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 Conhecendo que está carregando uma estátua também tá é outra coisa errada, então é muito simples. a só fez o correto: tá com os dois braços em ele, tá com a mão 20 centímetros. As varas tá niveladas Você pode andar rápido, você pode andar para os lados, olhar que não vai ter erro. Ela onde chegar em cima ela vai cruzar. Aí ó, ela cruzou porque ela achou alguma coisa aqui embaixo. Ó.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 que você quiser, você colocou ela na posição aqui, você pode andar rápido não tem problema nenhum e outra, se caso alguma virar para trás, aqui ó, é só você andar para frente que ela desvira, vai colocar nas varas jacara. aí, eu falei cara de novo no lixo entendeu? você tem, tem que andar junto com ela aí, se você andar de não tem problema nenhum a hora que chegar, ó, chegou ela cruza ela cruzou